E aí pessoal, aqui é o Gabriel. Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo do canal Mércio Quadrado. Quadrado. Bem-vindos ao canal. Galera, e primeiro aviso... Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, isso vai ajudar muito. Porque tem gente que tá só vendo o vídeo não tá se inscrevendo, nem deixando o like. Então... É, tipo, só tá passando mesmo o vídeo, aí veio o vídeo do tá final vai embora. Isso é muito importante que vocês façam isso, já que é né, só like Não, é importante que né? vocês deem like, não que só vejam o vídeo e vão embora. É. <risos> então, galera, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre os status tão prometido, né? É, esse vlog a gente só tá prometendo há muito tempo. Galera, a gente vai falar sobre os status de Pokémon, É, caso Pokémon sobre de... muitos status, caso vocês perceberam que esse status é de e vocês queiram saber mais. Parte 2. A gente vai fazer parte 2 com essa mãozinha aqui, ó. Uh. tá aí Bem, agora vamos começar né Vamos começar com o paralisado <risos> É é o, é, o... é o segundo melhor pra você Capturar pokémon Já que bem, o pokémon tá paralisado né Ele vai estar assim lá Se você jogar um pokémon nele aí... aí ele vai estar lá, ele vai entrar no pokémon assim E morreu Ele é ruim porque tipo Quando você está paralisado, algumas vezes pode aparecer Se Pokémon tá paralisado Ele não consegue se mover e, É. Bem, ela ataques lá. Os pokémons que já, geralmente fazem ele, conseguem ativar eles são os elétricos e alguns de planta. É, mas podem ter alguns outros tipos também. Só que esses, esses são os principais. A forma de você tirar ele é usar a desparalisia, que vai desparalisar É, esse Pokémon. E lembrando que esse estado ele fica mesmo depois que a batalha acabou. É, todos os estados ficam? A maioria. É. O próximo é o.. Dormindo, a gente tá com uma colinha básica aqui, sabe? É, né? Porque tem que memorizar também, né? É difícil memorizar também. É, o Dormido, ele é o melhor, na minha opinião, para capturar Pokémons. É, já que aumenta muito as chances. Já que Pokémon tá lá dormindo, assim, de boa, né? Também é, ele é o melhor para você capturar né? os lendários. Os Pokémons que causam ele é tipo... Um os... De, é, tipo de planta. A ah, que Buff também, ela causa, né? Como assim, que... é, deixa eu ver aqui mais. Alguns, se não me engano, tem os tipo Psíquicos também. É, alguns... É, galera pra você remover, você pode usar porque flauta Ou o acordar Que é tipo um descartador É O, próximo, comprar, né? é, o próximo é o confusão, que é o mais chato que tem De Todos sempre é o mais chato Já que bem, o seu banco não vai acabar se dando dano Que é bem ruim É muito ruim, né Tipo, quando você estiver confuso você... Geralmente são os pokémons psíquicos que deixam você confuso Aí você vai se bater E vai fazer umas espiruleta tipo, você vai lá e o Pokémon está em confusão, ele acabou se batendo nesse si mesmo na sua confusão. Depois de alguns turnos esse efeito passa, é. É, tipo, Charizard bate em confusão. Pronto, é. Aí pronto, acabou o status. Acabou o status. Ele não fica depois da batalha também. Ele fica só alguns turnos. É. é. A forma de tirar ele é esperar, né? Já falei? É, esperar. Não tem nenhum item, até onde eu sei que tira é. a confusão. O próximo é o envenenado. O o envenenado é... É o que mais vai te dar trabalho no começo do jogo. No começo. Na maioria dos jogos. É. Já que, bem, ele te envenena, né? Aí, tipo, e... você vai ficar mudando um a cada turno E ele continua mesmo fora, tipo, se você estiver fora a cada 5, 4 passos, uhum. você vai tomar algum dano. É, vai até morrer. O Pokémon. É. a forma de você tirar ele é o antídoto só, até onde eu sei, né? É, o um antídoto e no um centro Pokémon, né? Pra todos é, os status. É, todos vocês. os status tiram no centro Pokémon também, é... Os Pokémon que causam ele são é, tipo Zubat, é, Koffing, Nidoran. Easy. O Nidoran tem um efeito que quando você bate nele, você fica envenenado. Sim. Se o dano for muito forte. Ou você entra numa floresta, basicamente você se esconde ele pra ficar envenenado. A Widow, ele é o que mais vai te dar trabalho no começo do um jogo que você vai ter que passar por Viridian Forest. Isso no pokémon Fire Red. Sim. E quem é que série sabe lá, né? É. O próximo é o congelado. O congelado é muito raro. Você basicamente vai ter que usar muito os ataques de gelo, né? Você vai congelar com ataques de fogo? Não. Não, né? Aí... É, tipo é, assim, um é... O Blizzard... Raio de gelo... Então, tá. Só poucos ataques de gelo, até onde eu sei. É... é. Aí tem uma pequena chance de ficar congelado. Vai ser como se estivesse dormindo. tivesse dormido. É, eu, basicamente, pra eu ficar parado lá, e vai, vai perder muito speed. Muito, né? Tipo, pode bater, só que vai, ele vai ser sempre segundo. É... A forma de você tirar ele tem um spray de gelo, que você pode comprar, é um... meio caro. E se não me engano ele sai depois de um tempo tá É, bem. ele sai depois de alguns tubos. O próximo, galera, é o queimado. Ah, sim, a é gente esqueceu de falar uma coisa. O que os Pokémon que isso são tipo os Pokémon mocio, Articuno, assim vai. Tá. O próximo é o Burn, que é o queimado, que é o preferido do Gabriel. É, sempre bom ter um, um no caso de Burn, já que é basicamente coisa, só que melhorado. É, ele vai deixar o Pokémon morrindo, dá muito é, dano. É, tipo, a cada final de turno você vai tomar um, um... rival vai tomar um dano. É, os Pokémons que causam ele são os Pokémons de fogo, tipo Charmão, charizard, Charmeleon, é, Arcanine, Yolat, Bonita, Rapidash, e assim vai. Vocês têm todos os Pokémons que dão um ataque de fogo. E o último, galera, o Rapaixonado. É Cara... É, é raro você conseguir dar ele também, na maioria das vezes. Os pokémons que fazem ele são aqueles pokémons mais gays Tipo... Digbuff, Odds... É... O Odds, né? Você já falou... Clayfairy... E assim vai... Clayfairy... É, Se não me engano, a Tiansen também... A Tiansen, sim... é Galera, esse status... Você vai estar apaixonado pelo pokémon, você não vai conseguir bater nele E você vai levando dano, dano... Depois de um turno passa, mas é tipo um turno, alguns turnos... É... Cara, até em jogo nem de se apaixonar a gente se, se foge, né? Então é isso galera, esse foi o vídeo dos status. A parte 1, não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Se você quiser a parte 2, deixa o like. É meta de 10. 10 likes, já 10 que, likes. que ultimamente nossos vídeos estão dando 8. Então dá pegar 10. Dá pra pegar mais 2 likes, pelo menos. É, então é isso galera. Fiquem bem e. Tchau. Ui!